Porque é praticamente os mesmos custos, não vai mudar quase nada nos valores que eu vou te passar nesse vídeo de hoje. E esse vídeo de hoje é bem interessante para você que pensa em comprar uma moto, para você que está no consórcio e até mesmo para você que já tem a moto, para você que acabou de comprar a moto, para você ter uma noção dos custos, de quanto custa manter essa moto aqui. Não é barato, já vou te avisando desde já, não é barato. E quando eu vou te falar todos os custos Você vai se assustar com o valor é, você, Tenho certeza que você não esperava Que era tudo isso Os custos da moto tá? É o seguinte é, eu Vou passar para vocês os custos Para quem roda Com a Tita 160 Cerca de 15 mil quilômetros por ano Porque o que acontece Os custos variam muito De quanto você roda com a moto Quanto mais você rodar Mais você vai gastar mas normalmente uma pessoa vai rodar aí Entre 10 e 15 mil quilômetros Em média é uns 15 mil quilômetros para quem usa moto todo dia é, Vai trabalhar de manhã Volta com moto de noite Depois dá um rolezinho no final de semana Então em média é uns 15 mil quilômetros por ano Por isso eu vou fazer Baseado nos 15 mil Passando os valores para você Todos os valores, todos os custos Beleza? E esse valor pode variar um pouquinho também dependendo do seu estado tá eu vou falar aqui do Estado de São Paulo pelos valores que eu pesquisei vou passar tudo para você agora é o seguinte família já deixa o likezão tá os custos para você manter a 160 primeiro custo que eu já tô pagando ainda na verdade né primeiro custo da 160 aí que a gente pode colocar na conta é a questão do IPVA o IPVA da minha moto, a minha moto é 2022, tá saindo aí 320 reais por ano. 320. Dado de 2023, vai sair praticamente a mesma coisa. Vai sair uns 20 reais mais caro, tá? Se for pegar, pegar uma fã 2023, vai sair na média é, dos 320 que eu paguei. Se você morar em outro estado pode ser que o IPVA mude também, tá? tem isso tem estado aí que não paga IPVA até 100 cento... as motos 160 cilindradas não paga mas aqui a gente paga e é 320 reais, tá? pode for na conta outro custo que eu preciso pagar é a questão do licenciamento licenciamento eu olhei o licenciamento hoje no banco para pagar o meu tá saindo aí cento Quase cortando a frente aí. 155 reais. Pode pôr na conta, licenciamento. Então é isso das taxas. IPVA, licenciamento. 320 mais 155, tá? Aí é o seguinte. Se você vai rodar aí 15 mil quilômetros por ano, você tem que trocar o óleo, fazer revisão. As revisões da mamãe Honda. Quanto que sai? Eu verifiquei hoje site da Honda quando às tá revisões tá é, pelo menos no site pode ser que tenha alguma alteração também que o pessoal vai lá dar banho na moto eles vão cobrar mas no site a, a, o preço é tabelado primeira revisão 98 reais a revisão dos mil km tá? segunda revisão dos seis mil km 98 reais também elas são mais baratas porque a mão de obra é gratuita e a revisão dos 12 mil quilômetros É um absurdo, família 611 reais É 611 reais A revisão dos 12 mil quilômetros da Titan 160 O que, que vocês acham? É um absurdo, fala aí É, porém Você pode fazer essa revisão na sua, na, Em outra Oficina, tá? Não precisa ser na Honda Os custos que eu tô colocando aqui é na Honda Tá? Então pode somar aí 810 reais de revisão Mais as trocas de óleo As trocas de óleo tá saindo por volta de 40 reais você trocar lá o óleo lá na Honda Colocar o óleo original da moto Então são 12 trocas de óleo de 40 reais, tá? Pode pôr aí 480 reais na conta Vai somando aí, rapaziada Depois eu vou passar para vocês o valor total, tá bom? outra manutenção que você deve ter que fazer rodando os 15 mil quilômetros é a troca do pneu da moto o pneu da moto varia também se você anda com garupa, se você anda com peso ou se você anda sozinho mas normalmente você vai ter que trocar dentro dos 15 mil quilômetros, tá? eu fiz uma pesquisa hoje do pneu original da titan 160, tá? pneu Pirelli City Dragon ele tá saindo 335 reais na internet esse valor, tá? Se você for na Honda, com certeza tá mais caro. 335 o dianteiro. E 425 reais o traseiro. É um absurdo, né família? Pagar aí praticamente 800 reais porque ainda tem a mão de obra. Que com certeza o cara vai cobrar algum valor de mão de obra para fazer a troca. Pagar aí 800 reais quase de pneu, numa moto 160 cilindradas, é muito caro muito caro mesmo é claro que tem outras opções mais baratas tem sim é, mas eu não aconselho muito viu colocar uma opção muito baratinha porque o pneu é a sua segurança é, é, o, é o que te segura no chão você colocar um pneu muito ruim às vezes você pode escorregar na curva acabar se acidentando e o barato vai sair caro né então eu aconselho sempre colocar um pneu bom não precisa ser original mas coloca um pneu bom tá outro custo que você vai ter rodando aí com a moto quando você comprar e é um custo essencial, tá? É a questão do seguro. O seguro da 160 não é barato, é um seguro caro. E a moto ela é muito visada para roubo, É A moto que é mais roubada no Brasil é a 160, tá? Então, para você que compra a moto ou tá pensando em comprar, já vai se programando para você colocar o seguro. Todo início de vídeo meu tem o um contato aí da Surrai. Para você fazer um seguro mais barato possível, tá? Que não é barato. O seguro da 160, da Tita 160, em São Paulo, para quem mora em São Paulo, tá em média aí 3 mil reais por ano. Não é barato. O seguro aqui na minha cidade, aqui do interior, que aqui é bem tranquilo tá saindo R$ reais aqui no interior. E em São Paulo também tá mais caro, né? Porque também o risco de ser roubado é bem maior. Então pode pôr aí, para você que mora em São Paulo, que a maioria do pessoal que vai assistir meus vídeos aqui que mora na cidade grande, pode pôr aí mais mil reais para conta, tá? Esses são basicamente os custos que você vai ter quando você comprar a Titan 2023, tem o um kit de relação, kit de relação no primeiro ano rodando 15 mil km, acredito que você não vai ter que trocar, então eu não coloquei na conta o kit de relação, mas se fosse colocar, seria mais ou menos uns 290 reais o kit de relação original da Titan, tá, mas eu não vou colocar na conta porque dificilmente você vai rodar você vai precisar trocar no primeiro ano o kit em relação na moto. No, no segundo ano é certeza, tá? Mas basicamente são esses os custos. Então vamos falar para vocês aí agora quanto que dá por mês todos todos esses valores. Se você é, não quiser colocar seguro na moto, quiser arriscar, deixar na sorte aí para proteger a moto né deixar na sorte vai ter um custo aí em média por ano de R$ mil reais que foi a soma de todos esses valores que eu passei para vocês tá sairia dividido em 12 12 vezes de 210 reais por mês isso tirando a gasolina tá se você for colocar gasolina na moto Colocar como esse custo, você pode pôr mais aí uns 100, 150 reais, tá? Aí ele ia lá por volta, ia esse valor por volta de 350 reais por mês. Sem seguro, hein? Deixando na sorte pra proteger a moto. Se você for colocar o um seguro na moto, que é o mais correto a se fazer, né? Se planejar para andar tranquilo, sairia um custo de 5 mil 525 reais, tá? Um custo de 400 e 60 reais por mês. É um custo alto em família. Mais a gasolina, mais os 100, 150 reais de gasolina que eu falei para vocês, Você iria gastar mais ou menos uns 600 reais por mês só de custo para manter a moto. Fora o valor da parcela, se você tiver se, se tiver financiada, se, se tiver no consórcio, é pesado hein família, pesado. Essa moto aqui, ó, hoje em dia ela já não é uma moto tão popular assim como antigamente que se dizia moto popular. Mas hoje em dia não tá fácil conseguir uma moto dessa zero quilômetro porque é trabalhoso, é custoso para você comprar. Ela custa caro, custa aí 20 mil reais Normalmente É difícil quem vai ter os 20 mil reais à vista Normalmente o pessoal vai parcelar Vai Financiar ou fazer um consórcio Vai ter a parcela para pagar Aí vai ter mais esses custos que eu falei pra você Que é No mínimo aí 350 reais Por mês Se colocar seguro aí já vai para 600 então é pesado é um custo alto hoje em dia para você ter uma moto dessa daqui não é barato mas família é dinheiro a gente trabalha e consegue tá se é teu sonho ter essa moto se você sempre quis ter 160 trabalha junta dinheiro se planeja tá é por isso esse vídeo que é legal para você saber os custos para você se planejar e não tomar um susto na hora de comprar a moto tá? Não seja emocionado De chegar e financiar um valor muito alto E depois não conseguir manter Que acontece muito isso Depois o pessoal Tem que devolver a moto pro banco E isso só toma prejuízo Só atrás do teu lado É melhor você se planejar tá? Para você Conseguir honrar Com seus gastos Você já sabe que o custo da moto não é barato então você vai ter que trabalhar bastante para manter ou até mesmo é, ter dois trabalhos, assim como eu tenho dois trabalhos, para pagar o, as dívidas, né? Fala, eu quero ter uma vida, quero ter uma moto mais top, quero ter uma vida melhor, então eu vou trabalhar mais para pagar essa vida melhor. Que é isso que muita gente faz, né? Muita gente trabalha em dois empregos para manter. O, os gastos que a gente tem por mês fechou família tamo junto aí manda esse vídeo para os amigos para quem peça fazer consórcio para quem tem 160 e se você concorda comigo com os valores se você tem tiver algum valor diferente aí deixa aqui nos comentários tá é esses custos que eu falei para vocês dá para diminuir se você não pegar as peças é, originais se você não fazer revisão na concessionária mas também dá um aconselho, tá? Aconselho sempre fazer a... na concessionária bonitinho a Só a revisão aí dos 12 mil quilômetros que é 600 reais Que eu acho um absurdo Essa é... eu não faria Mas as outras, tranquilo 98 reais é de boa Beleza, família? Vou meter marcha agora, ó Já tá chovendo Todo dia chove aqui, é incrível Por isso, às vezes eu não lanço vídeo um dia da semana Porque tá chovendo É incrível Essa cidade aqui chove todo dia Final de semana então nem se fala, Não tô nem conseguindo fazer entregas aí pra vocês, porque sexta, sábado e domingo chove à noite, que é bem na hora quando eu vou fazer, quero fazer entregas. É incrível família, mas é isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.